O sentido da vida está em servir, né? Uma pessoa dessa, que tem um contato tão íntimo, tão próximo com os animais, eu tenho certeza que ela não sofre de depressão. Gente que mexe com planta também, que mexe com a terra, não sofre de depressão. Então que a gente busque coisas mais leves, né? Goiás Record termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record. Uma boa noite pra você, bom fim de semana. Tchau, tchau.